Boa tarde A todas e todos que estão aqui nos assistindo Por essa transmissão ao vivo Que estão nos canais Do Youtube, do Youtube não, né Do Facebook, do Conselho Federal de Psicologia E, e do CEFES, Do Conselho de, de, de, de Serviço Social Federal de, do Serviço Social Estamos aqui para Conversar, comentar é, Dialogar sobre A aprovação do nosso projeto de lei né, Que dá inclusão é, nos sistemas de, de, de, de educação básica de psicólogas é, e assistentes sociais é, e dessa luta do que ocorreu durante um bom tempo. Nós vamos contar um pouco dessa história e aqui, é uma, na verdade, a proposta nesse nosso diálogo digital especial é uma conversa informal em que nós vamos contando histórias, vamos interagindo com, com o público à medida que vão sendo feitas as, as perguntas. É, e, e é isso. Acho que vamos vamos vamos vamos dar início vamos dar nosso início à nossa conversa. É, bom, meu nome é Rogério Gianini. Eu sou o presidente do Conselho Federal de Psicologia e aqui ao meu lado estão representantes do Conselho de, de, de do Serviço Social e do Conselho de Psicologia também, que eu já vou pedir para vocês se, se apresentarem. Podemos começar com você. Podemos. É um prazer participar desse dessa edição aqui especial da, do diálogo com o Conselho Federal de Psicologia, queremos em nome do Cefes também agradecer pela iniciativa de partilhar esse momento juntos aqui, de conversar sobre essa, essa conquista recentíssima das nossas categorias. Meu nome é Josiane Soares Santos, eu sou atualmente respondo pela presidência do Conselho Federal de Serviço Social, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. É, eu quero... Dizer um boa tarde aos colegas psicólogos e psicólogas, aos colegas da educação, aos colegas, à sociedade em geral. Boa tarde. É um prazer muito grande, né? Estar neste momento falando de uma luta, poder dialogar com eh, o serviço social, as nossas profissões, diante dos últimos acontecimentos que foram... O é, que, é, que aconteceram durante o ano né? A luta é, em função da aprovação da Agora Lei né? Que faz a, a inserção né? do psicólogo e do assistente social na rede pública de ensino E é, realmente é uma, essa luta de 20 anos Mas que ah, nos intervalos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso todo o movimento para chegarmos a este momento de celebração, de celebração juntamente com a categoria. Meu nome é Norma Cosmo, eu sou, uh, estou na uh, conselheira do Conselho Federal de Psicologia. A todos e todas que nos assistem aqui, aos nossos companheiros aqui presentes. É, Para nós, do Conselho Federal de Serviço Social, é uma grande alegria estar aqui em mais um momento de articulação com o Conselho Federal de Psicologia, né, com sujeitos aí que estão junto conosco nas lutas, na defesa dos direitos sociais, né, na perspectiva da defesa da democracia, de relações democráticas na nossa sociedade. Especialmente felizes por poder conversar com o um conjunto da nossa categoria de assistentes sociais, com psicólogos e psicólogas né, que estão aqui atentos né, a essa grande conquista que nós tivemos com a derrubada desse veto que vai permitir aí a garantia da inserção de assistentes sociais, psicólogas e psicólogos nas redes públicas de educação básica. Né? Há uma poesia do Mayakovsky em quem ele diz né, que não há motivos para estarmos felizes, mas porque haveríamos de estar tristes. E hoje estamos aqui com um raro motivo, sim, para estar felizes. Numa conjuntura tão difícil, mas que nos mostra que a mobilização, a articulação política são os caminhos aí para os êxitos, para a defesa e para a garantia dos direitos sociais e de um sistema de proteção social né, na perspectiva da justiça social. E meu nome é Elaine Pelaez, né? não disse no início. Sou conselheira do Conselho Federal de Serviço Social e coordenadora da Comissão de Seguridade Social do Conselho. Helene toca numa coisa que eu acho muito interessante, é, que é o momento que nós vivemos. Né? Nós estamos comemorando uma vitória importante, num momento difícil para o país, né? num momento, é, de, de, de, de, digamos assim, de grandes desafios, de grandes problemas, é, que inclusive tem a ver é, com o, o objeto da, da nossa intervenção. Né? É, e por outro lado, eu acho que ela tem uma, uma duas duas questões para a gente comemorar muito, que é uma aprovação né, e, o e o trabalho, a possibilidade do trabalho, e nós vamos conversar sobre isso, né, o que nós vamos fazer na escola. Acho que isso é muito importante a gente dialogar. Né? É, mas também porque essa derrubada do veto e a aprovação dessa lei, ela vai na contramão do desmonte do Estado. Ela, ela, de alguma forma, ela diz assim, olha, o Estado tem que continuar sendo aquele ente que faz promoção de direitos, que faz promoção de qualidade de vida, que faz é, promoção de bem-estar. Então é, a nossa a nossa a nossa derrubada do veto, a aprovação da, da, dessa nossa lei, ela ela vai ela vai justamente faz dar dessa mensagem também, né? É, acho que várias mensagens, né? Um, é, talvez entre elas uma uma que diz é, é bom lutar, é importante lutar, né? É importante não desistir e é importante ter projetos, inclusive projetos ousados para a sociedade brasileira, é, e acho que isso foi é um, um, um fator fundamental, né? houve muita mobilização, houve muito espírito de luta, e ela diz assim, olha, é, o Estado tem um significado, tem um sentido, e, e é esse Estado promotor de direitos que nos interessa, e é esse Estado que a gente, que a gente quer, e essa lei sinaliza para isso. É, a gente, é, desde a aprovação da emenda constitucional 95, vem dando muitos esforços para caminhar no sentido contrário. Né? Lutar pelo orçamento público, para a destinação pública do orçamento público em todas as áreas. A educação é fortemente afetada pela implementação da emenda constitucional 95, sem dúvida nenhuma. E acho que uma das, das coisas mais importantes do veto, da, da derrubada do veto e da futura lei que teremos promulgada daqui a pouco, é exatamente demonstrar que a sociedade quer andar na contramão da emenda constitucional 95. Ela não tem nenhum respaldo social. A quantidade de votos obtida na derrubada do veto foi muito expressiva, né? basicamente só 64 votos contrários, aliás, pela manutenção do veto, no mais mais de 300 votos é, a favor da derrubada do veto, significam que em algum momento é possível, na nossa avaliação, né, que esse legislativo, mesmo com todos os problemas que ele tem hoje, ele possa ouvir a sociedade que colocou essas pessoas lá. Então, acho que... E a sociedade, ao faz, a gente ao fazer a luta... Por essa lei, a gente não está lutando só por espaço de trabalho, é uma conquista fundamental do ponto de vista das categorias como um, um espaço de trabalho diante da das, do desemprego crescente, enfim, é um novo espaço, não tão novo, na verdade, essas experiências já existem, né várias, mas acho que, que ao mesmo tempo, a gente faz também e dá um, um recado muito explícito, né de que a emenda constitucional 95 vai totalmente na contramão dos anseios do que a sociedade espera do Estado. Acho que isso foi, então, foi bem importante. importante. Falando, Josi, porque é isso, né? é, é uma emenda que realmente é, vai, bate de frente com o que a sociedade é, demanda. Né? E por meio da, da, da, do, do plenário da Câmara, né? do Congresso Nacional, é, houve uma resposta, né? porque você falou do resultado. Né? E talvez seria importante a gente destacar aqui o resultado. É, nós tivemos 384 dos deputados e 64 senadores. Essa foi a expressão do conjunto do Congresso Nacional, que é, ouviu as suas bases, certamente. Né? E na forma, né? você está destacando aí a questão do, do, do quanto, o, a, da, com toda a problemática vivida hoje no país... E a expressão do congresso, nós temos aí um congresso que ouviu, mas também, Josi, importante destacar a forma como essa articulação se deu, sobretudo este ano, né, como as duas, as duas categorias profissionais é, conseguiram organizar estratégia, estratégias para é, dialogar com os líderes de bancadas, conversar com a, os, o Senado, né? E isso em vários momentos, em curto intervalo de tempo, para esse próprio plenário, esse congresso, ouvir as suas bases e realmente ter um eco rápido e expressivo. Então, é importante destacar a forma como se deu essa organização. Ao longo desses 20 anos, sim, porque se a gente olhar o espaço de tempo de um ano para o outro, desde 2000, quando foi apresentado este PL, nós tivemos não apenas uma mobilização, ano né, 2005, 2007, 2009, a, o PL se movimentou, mas se movimentou porque houve movimento da categoria, das entidades da psicologia e do serviço social, mas também uma forma de se organizar, sobretudo, neste momento e neste cenário. É? Realmente foi muito bonito, foi muito expressivo. É, a educação, a participação da educação e da sociedade neste suporte, nesse apoio, e que acabou levando a, a, as bancadas a realmente é, assumir uma posição de frente. Queremos estamos todos nós de parabéns. Né? Eu acho que é fundamental, né, essa articulação que vocês já apontam, que envolveu as ações junto ao legislativo, né, junto a deputados e senadores, suas lideranças, mas envolveu também o conjunto da sociedade em diversos atos, mobilizações, no diálogo coletivo que os conselhos regionais, né, de psicologia e de serviço social realizaram em cada estado, né, com atos é, significativos, representativos né, do anseio da sociedade... Né, pela revogação da EC95 e pela inserção dessas duas categorias profissionais, de modo que se somem aqueles profissionais que já atuam né, na educação básica, pedagogos, professores e professoras e, de e demais categorias, né, na perspectiva da gente reconhecer os diversos determinantes, né, a determinação social, cultural, psíquica, né, que perpassa o espaço escolar e que tem refração ali nos fenômenos que ocorrem naquele cotidiano. Né? A gente verificar que a evasão escolar, que o rendimento baixo muitas vezes, que as situações de violência que ocorrem, né, elas têm causas muito mais profundas, tem causas em uma sociedade marcada pela desigualdade social, né, com uma formação social nem sempre marcada pelo direito, mas muitas vezes pelo, pelo favor, pela benesse, pelo não reconhecimento de direitos... Né, e tudo isso vai desaguar né, nesse espaço que é um dos espaços importantes de sociabilidade na nossa sociedade. Então ter profissionais que atuem nisso, que possa trabalhar com os estudantes, com as famílias, com o conjunto da comunidade escolar, essas questões na perspectiva né, é, da garantia de direitos e, e do êxito né, na formação social, cultural. De, de estudantes, é algo que será um ganho para toda a sociedade. Né? E a gente fica feliz como conselhos profissionais que têm essa perspectiva Sim, né? de um conselho que é voltado para a garantia da prestação de serviços de qualidade para a sociedade. Né? que também defende a profissão, o trabalho profissional, como parte das nossas funções precípuas, mas que se volta para a sociedade, para os seus anseios e para o diálogo né? com os diversos setores dessa sociedade. Eu acho que eu estava, quando nós falamos, ó, eu tenho uma hora, né? essa conversa é uma hora. né? Aí eu, A primeira expectativa minha foi, nossa, uma hora é muito tempo. né? Eu tenho que, eu já estou achando pouco tempo demais. Não vai fazer é, assim, as é... três horas de conversa, porque... <risos> Eu uh, uh, estava olhando aqui o texto da lei, né? É, primeiro, assim, a, a concisão e a precisão do texto, ele, ele é, ele é, ele é fundamental e ele não é fruto de, de outra coisa, é, senão também de anos de debate, de contribuições e ele foi ficando menor, né? Ele foi ficando mais preciso. E aí quando diz assim, as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e do serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, isso é fundamental, por meio de equipes multiprofissionais. Aí no seu parágrafo, no, no, no, no parágrafo primeiro, é, diz assim, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais, ou seja, colocou a gente numa maneira muito precisa, né? Eu acho que espantando um medo justificável, né? Não podemos dizer que não é, de uma função distorcida, né? Do, do da nossa presença, de, ou de vigilância, ou de, de desenvolver uma nova rede assistencialista, né? É, ou de medicalizar, patologizar os processos, né? Individualizando, né? Esses processos né? então acho que é, a, a, a lei é, ela ela já ela dá a pedra de toque ela diz qual é o alicerce da nossa intervenção e aí é, vai ter um, nós vamos ter um trabalho enorme é, não só na, na, na, no quando se de, no, no que diz respeito à regulamentação da lei mas inclusive de, de desde já eu acho que e aqui já fica um convite aberto aqui é, é, a, as, os, as nossas duas entidades é, empreenderam um esforço de já desde já começar a produzir referências, produzir é, demarcações importantes para esse para né a divulgação já de experiências exitosas que tem na nossa atuação né então acho que isso era é uma coisa é, muito importante de duas profissões que têm sido parceiras e têm sido lutadores ombreando eh, políticas públicas fundamentais, né? na, na, na, na saúde, particularmente na saúde mental, no serviço social. Então nós, nós somos duas profissões muito acostumadas a esta, esta, esse, esse estar no mundo, eh, preocupado com exercício profissional, mas com exercício profissional que tem a relevância para a sociedade, que realmente atenda anseios sociais relevantes, é, e eu acho que isso isso isso nos caracteriza de um, isso é muito forte conosco e quando a gente está sozinhos a gente faz isso bem quando nós estamos juntos a gente faz isso muito melhor né? é, é, é muito estimulante é, o, o nosso debate quando a gente está perto de um assistente social né? vocês estão sempre trazendo e eu, eu acho que certamente eu, eu, eu não quero me autoelogiar, né mas certamente isso é, pode é ser que seja recíproco. recíproco eu com acho que pode, pode é ser recíproco. que seja recíproco a gente nós nós porque nós é, é, estamos digamos assim com projetos grandes projetos projetos estratégicos muito né muito muito parecidos acho, acho que iguais né sem projetos estratégicos iguais né é, que que se somam e, e a gente traz um processo de reflexão muito muito importante. Né? E, e a gente se estimula nesse processo. E, e, e por isso que eu digo, acho que a gente tem... Nesta missão que a gente tem agora, que é de criação de referências, que é trazer um, um debate, que é trazer a divulgação dessas boas práticas, que certamente existem, existem muito boas práticas, é, acho que vence de vez qualquer tipo de resistência de que a gente é, estaria fazendo um trabalho menor. É um, trabalho, um trabalho é, que, na verdade... É, não considerasse isso que está apontado aqui. É, a comunidade escolar, os, os determinantes sociais, as o famílias. território, as famílias, as comunidades. Ou seja, a gente traz tudo isso é, para dentro da lei de uma maneira muito precisa e vamos realmente trabalhar muito pesadamente, muito fortemente na, na regulamentação. Mas Sem dúvida, a gente tem um conhecimento que é muito grande e bastante profundo do conjunto dos serviços ofertados nos territórios. Acho que isso é bastante importante, que é o que tem que destacar no trabalho a ser feito é, daqui para frente a partir de experiências certamente que já existem, mas fundamentalmente também do diálogo com as outras políticas públicas. Então foi bem importante, inclusive, que o substitutivo aprovado tenha assegurado que o profissional a ser é, inserido nessa função vai estar vinculado à rede de ensino, né, da educação básica, é, porque havia um substitutivo anterior que falava de utilizar profissionais da rede, da saúde e da assistência social. Então, é importante dizer para o público que não foi isso que, né, que foi aprovado, a gente conseguiu é, avançar num, num substitutivo melhor, ainda que não seja um substitutivo que garanta por escola, né? não foi isso que ficou é, assegurado, mas... A, estando na rede básica de, né, de ensino dos municípios, a gente certamente tem um diálogo a fazer. Bastante profícuo com os profissionais dos serviços que a gente conhece. Né? E aí sim você potencializa de modo adequado o que, é, né, o que é a presença da política pública que precisa estar na escola. Por que é isso? O que é a evasão? Né? A evasão das... Exatamente. Se não exatamente a dificuldade dessas crianças e adolescentes se manterem no ambiente escolar de modo adequado, porque a desigualdade social no Brasil é estupidamente grande presente, é, especialmente na escola pública, a gente sabe, por isso as cotas sociais são muito importantes, é, como as cotas raciais também, e as questões estão todas no território, e quem, a gente conhece muito bem o território, as equipes de serviço social, da assistência social e da saúde, especialmente, referenciadas em cada território, vão ser importantíssimas para pensar em como que a gente dialoga em condições de permanência desses estudantes, por exemplo, para evitar evasão. Né? Então, acesso a benefícios serviços socioassistenciais, né? que de repente as famílias não têm informação, como é que a gente traz essa informação para dentro da escola, como é que todo tempo a gente está né, trabalhando com com essa com essa conversa que precisa acontecer da totalidade da assistência que precisa ser prestada aos, às, às crianças e às suas famílias, porque eles não estão sozinhos né, no mundo. Então, acho que a gente já vem fazendo um trabalho muito importante. Já produzimos alguns subsídios é, ao longo desses 20 anos de luta. É, pelo menos duas publicações já existem é, da psicologia e do serviço social tratando essa... Essas referências para o trabalho na educação E acho que estamos sim no desafio De produzir mais coisas e visibilizar Precisa, né, A temática Fazer seminário, conjunto talvez né? Temos que pensar em que iniciativas A gente vai, vai fazer é pela mesmo. frente O Rogério foi bastante feliz Quando ele traz a precisão da lei E com essa precisão é, a, a possibilidade de, Desta atuação conjunta com bastante nitidez do que se deve e do que não se deve fazer. né? Rogério trouxe a questão da patologização, da medicalização, que está colocada na sociedade de modo geral. Ouvindo? Na sociedade de modo geral, e a precisão da lei, ela vai demandar de nós, é, já caminhamos juntas, duas categorias que têm uma tranquilidade já fazemos esse trabalho, já, já, já estamos caminhando não apenas neste agora lei, nesta agora lei, né, em todo o processo, mas também em muitas outras ações, mas certamente o trabalho a ser realizado na regulamentação, mas também em ações que promovam a qualificação do profissional que se pretende atuar no âmbito das políticas educacionais, até porque são da, no âmbito das políticas educacionais. E se é política educacional, nós estamos falando de processo ensino-aprendizagem. Nós estamos falando de projetos pedagógicos que considere a realidade, a realidade que você, Jos, está trazendo muito bem, a realidade da, da, daquela instituição, daquela rede do nosso país que é marcado né, por essas características que precisam ser enfrentadas. E com isso, a educação, o conjunto, a equipe pedagógica, ela passa né, nessa regulamentação a ganhar o suporte de duas profissões que certamente vão é, trabalhar juntamente com a equipe pedagógica da escola. Porque não tem sentido trabalhar é, focado... Na, né, no projeto pedagógico da escola, se esse trabalho não for junto à equipe pedagógica da própria rede pública de ensino, né? considerando toda a realidade do próprio sistema, seja ele estadual, municipal e todas as diferenças, é, que, as diferenças das regiões, as diversas regiões do país. Né? É isso. Sem dúvida, né? a gente tem uma tarefa imediata dos dois conselhos. De uma articulação para que se repita, no âmbito da rede pública de educação básica, a articulação também entre os profissionais que vão se inserir naquele espaço. Que os profissionais do serviço social, da psicologia, se somem aos demais na perspectiva do desenvolvimento de um trabalho né, reflexivo, socioeducativo, né, que trabalha esses diversos condicionantes da inserção na escola, como a gente disse. Né, e que se articule, como a Josiane falou, com as demais políticas sociais no âmbito da segurança, mas também né, com os sujeitos que atuam naquela comunidade, com associações de moradores, associações de professores, né, de estudantes, que favoreçam uma rede de articulação né, com sujeitos que tenham a vivência e o conhecimento daquele espaço, para que a gente possa né, avançar no, no direito à educação, no direito a uma educação de qualidade, uma educação que não seja normatizadora de comportamentos, mas uma educação que seja na perspectiva da emancipação, na perspectiva da crítica a essa sociedade, da formulação de estratégias para o enfrentamento da, das diversas questões da questão social né, que se expressa na nossa sociedade, desde esse espaço escolar, e né, que se some a uma perspectiva né, em outros níveis de educação, de uma educação que forme né, visões de mundo, e não apenas para mercado de trabalho, né, para reprodução de relações desiguais. E eu acho que assistentes sociais, psicólogos e psicólogas se somarão nessa perspectiva de modo muito exitoso. Uma lembrança aqui aos, a quem está nos assistindo, nos ouvindo, é, de compartilhar o link, né? Vamos, vamos, vamos, vamos ampliar essa, essa rede, vamos, vamos, vamos levar essas, essa, esse nosso bate-papo para mais gente ainda. Rogério, é, é, acho que a gente podia, né? É, você poderia falar um pouco sobre esse, esse a posteriori, o que, que vamos então, fazer agora, como isso. vamos operacionalizar? Então, eu acho que a gente já está falando disso, fal, né, assim, é porque é, a sua fala já foi no, nesse sentido, já de começar a responder assim o, da, da nossa própria atuação. Eu estava pensando aqui, é... bom, nós temos aí um período, e é importante que a lei, ela dá um ano para o seu processo de regulamentação. Um ano é o prazo, né? A gente, o que a gente puder fazer antes, vamos fazer, né? Mas, assim, a gente, nós tivemos 20 anos de disputas e né, de paciência histórica para levar esse processo, não não não não nos interessa no afogadilho, agora inventar, né vamos trabalhar pesadamente, duramente, eh, e celeremente, mas temos esse spa, esse, né, esse tempo para fazer o processo de regulamentação, que é muito importante, né porque às vezes uma lei é aprovada num sentido e a regulamentação é no outro, a gente já sabe disso, às vezes até por parte do bem, né? uma lei às vezes ruimzinha, a gente vai lá e melhora na regulamentação, essa aqui a gente tem que aprovamos uma lei muito boa e temos que fazê-la melhor ainda no processo de regulamentação mas é, acho que na sua fala tinha uma coisa que também é, é, a gente vai pegando essas coisas, umas coisas interessantes, né? É, porque tem uma tem uma dinâmica interna nas escolas que que as pessoas já têm já, já tem chamado a psicologia para esse debate, né? Da, da, das relações, etc. E tem uma coisa que você fala do serviço social que é essa que é essa articulação com o território, ou seja, a gente a gente vai acho que é a intervenção sobre essa dinâmica dos conflitos, é, essa dinâmica é, das interações e essa dinâmica da relação com o território, da relação com as, suas, com as forças vivas, aí olha, mas também tem o um movimento, né, tem o um movimento do sem teto tá, que tem lá, de eles dizem, eles, eles têm, eles têm, então essa articulação, é, é, é, essa contribuição para essa articulação é, é, é muito importante, ela é fundamental. Eu eu, eu costumo dizer é, uma uma uma coisa, né, é, que é quando o, o Freud foi para os Estados Unidos e ele, e ele diz assim é, ele chega lá e diz assim é, eu vim trazer a peste né no, no sentido de uma de uma de uma de uma de uma teoria que, que deveria né é, é, ser um vírus ali trazer é né? um, trazer um problema trazer um questionamento e eu tenho certeza que é, a, a nossa presença nas escolas vão ter esse, esse caráter elas vão trazer uma, uma novidade vão trazer um questionamento vão trazer uma nova dinâmica vão trazer um potencial de tirar as coisas de ajudar as coisas a ganhar uma, uma nova dimensão um novo um novo ritmo é, acho que assim é muito bom é, finalmente é, mais duas duas áreas do, dois profissionais né duas né duas do, do, duas profissões que já têm contribuições relevantes em diversas áreas eu repito né Fundamental na saúde, fundamental na assistência social Já importante na, na educação Porque a gente já está ligado à educação em muitos casos Em muitas redes, etc Mas agora com essa oportunidade De trazer para o campo da educação é, Pública, né? Porque na rede pública, privada até isso, já, já tem, tem mais até, até, é. E esse era um dos argumentos que, que não era nem a gente que usava Mas aqueles que nos demandavam o seguinte, Não, mas a gente também quer ter né? É claro que a gente é, é, Vai estar lá de um certo jeito, né? entendendo que a gente vai estar num território do, do público, né? não vamos estar num território de uma educação que é a expressão de um direito universal para todos e para todas. E, e certamente saberemos lidar com isso. É verdade. Tem ali umas perguntas que estão chegando, né, para a gente tratar aqui sobre a, a perspectiva de operacionalização e das, das tarefas né, mais imediatas. O que a gente sabe como é, já foi dito aqui, é que a gente tem até um ano para que a lei seja, seja é, eu ia dizer sancionada, mas não é sancionada ela precisa ser regulamentada ela, mas primeiro ela precisa ser promulgada estava é, esquecendo o termo correto promulgada, isso é importante de ser dito Promulgada por quê? Porque a gente. Uma lei que foi vetada, ela não vai mais ser sancionada pelo presidente. Então, ela, ela vai precisar ser promulgada. Ela, o presidente da, da, do Legislativo vai da Câmara vai enviar isso ao presidente da República que tem 48 horas para promulgar isso, e no caso de inércia o Senado vai fazê-lo e no caso de inércia do Senado a Câmara vai fazê-lo, alguém vai ter que promulgar essa lei, isso vai virar lei fato, está aprovado, não tem chance disso retroagir então acho que isso é uma informação importante que dá segurança para a gente saber que isso vai de fato virar lei né? e daí depois disso, eles têm um ano para se adequar, o que significa que a gente tem muita luta pela frente para fazer, para disputar os orçamentos. Porque, inclusive, é bem importante lembrar que os orçamentos públicos, eles costumam ser aprovados em outubro, né? em todos, vezes, todos os níveis, de um ano para o outro. Então, o orçamento de 2020 já está aprovado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já, já foi discutida. Então, a gente tem que incidir fortemente na Lei é, de Diretrizes Orçamentárias do ano 2021, no ano que vem. Né? Pra, antes de outubro, então, todo o primeiro semestre, já ter estratégias e cair em campo. No nível federal, mas também nos estados manter a estratégia que a Elaine lembrava que foi muito importante, de fazer a pressão na base estadual, para que a gente possa ter orçamentos que contemplem os concursos. Alguém já pergunta aí quando é que vai ter contratação, quando é que vai ter concurso. Para ter concurso tem que ter orçamento e a gente tem que fazer atrás... esse concurso estar previsto nos isso, orçamentos dos isso, municípios isso. e dos estados. É, como você já apontou, né? é, após todo este caminho de se, do presidente do Congresso encaminhar para o presidente da República e ele não é, promulgando... né? Vai o presidente do Senado Mas a intenção aqui Já é, destacando aqui Para todos é, que, que nos acompanham É que o CFP e o CFES é, Encaminhem né, Um ofício pedindo Ao Ministério da Educação E à Casa Civil Que crie o grupo de trabalho Justamente para que este grupo Do trabalho com a participação Das duas categorias Possam disputar os orçamentos e nele também já conduzir o processo de regulamentação. Então a operacionalização, o caminho é este. Aguardemos então a promulgação é, realizada pelo presidente da República e em seguida as nossas categorias já farão pronunciamento pedindo ao Ministério da Educação pela, pela produção deste grupo de trabalho para que a gente já pela a nossa participação. É, é fundamental a gente é, garantir, né, lutar e garantir um grupo de trabalho com a real possibilidade de participação, né, da categoria de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, para que a gente possa ter condição de interferência nesse processo, né, que não seja um espaço, né, que a gente legitime ações que não estejam de acordo, né, com a linha que a gente vem defendendo para essa inserção. É preciso a gente seguir né, atento, forte, firme E juntos e juntas, coletivamente, nessa luta né, Porque agora se trata também de garantir a forma como vai se operacionalizar isso, né? e que se soma a lutas históricas que nós temos, a luta por concurso público, a luta em defesa da educação pública, como uma responsabilidade do Estado, executada pelo Estado, com um orçamento público suficiente para tal, a qualidade dessa, dessa educação, que a gente não quer qualquer educação, né? e, e o direcionamento político-pedagógico na perspectiva emancipatória dessa educação. E o quanto, né, novamente, assim como foram fundamentais para a derrubada desse veto e agora termos a futura homologação né, de, como lei de fato, é manter a mobilização nos estados, né? é nós continuarmos aqui juntos no âmbito federal, mas que as assistentes sociais, os assistentes sociais e as direções dos conselhos regionais também da psicologia e do serviço social sigam nessa luta, né, para que a gente se mobilize em torno disso, que os, que os profissionais possam participar das comissões de educação dos nossos conselhos regionais, né, que possam participar de seminários, né, de atividades que contribuam para a formulação, né, para esse desenho que a gente vai ter. A gente tem aqui já, né, teremos uma lei que vai garantir essa inserção dos profissionais, e a gente precisa agora né, garantir esse desenho, esse formato, né? e esse formato vai ser garantido coletivamente, né? assim como a gente teve nesse caminho diversas gestões do CEFES, diversas gestões do CFP, né? grupos de trabalho que foram criados, né? profissionais de referência que atuaram na formulação de documentos, que embasaram as nossas articulações no legislativo, os nossos atos públicos, a gente Segue para um momento em que todos esses sujeitos são fundamentais e aqueles que não estavam até agora que se juntem a nós, né, aí profissionais, né, aqueles que estão se formando agora, que estão se tornando psicólogos, psicólogas, assistentes sociais, né, que, po que possamos ter uma luta que se soma a uma educação que queremos, que se soma à defesa da educação pública gratuita de qualidade com uma política universal de direito de todos, né, que é também a perspectiva da abertura de um espaço de trabalho, mas que não pode ser só isso. né? Precisa ser aí uma luta maior. Eu, eu tenho... eu tenho, é, eu, eu tinha acabado de dizer assim, olha, não é a nossa presença certamente não será uma presença patologizante. Eu estava pensando assim, mais ainda, será antipatologizante. Né? Porque eu acho que de alguma forma, às vezes a demanda para psicologia e para o serviço social chega dessa forma, né? É, é, como o é, um assistencialismo Sim. ou como um processo de individualização dos problemas porque é exatamente que a gente não está lá então essa demanda chega fragmentada ela chega é, é, ela chega na hora do desespero, é aquele aluno que não deu certo, aquele né, que não está conseguindo hum. né? aquele aluno que está prestes a ser evadido é. né? porque a evasão não é uma decisão dele né? mas é uma consequência de barreiras impostas então lidar com determinantes é, é, fundamentais, como a questão da humilhação né, por classe a questão, a questão, as questões a da racialidade racial, exatamente. é a, a, a, a, a, o, o atravessamento da violência como linguagem permitida como linguagem incentivada como linguagem né, como linguagem autorizada muitas vezes né, e, e, e, e é, é, é, é todos esses atravessamentos esses, esses determinantes é muitas vezes na hora do desespero se transformam numa assim cuida do Joãozinho cuida da Mariazinha ó né? oh, psicólogo cuida de ó oh, família você precisa que que assistente social resolva o problema de conseguir na rede tal, tal né? então essa fragmentação é exatamente pela ausência sistemática e eu, eu quero dizer que é, a presença sistemática ela não vai ser uma novidade ela vai ela vai ser agora uma coisa generalizada se transformando numa política pública mas existe inúmeras é, experiências exitosíssimas, fundamentais eu posso eu, eu de cabeça eu poderia citar algumas né? mas quem quiser saber, tem referências publicadas, né? é, tem estudos, nós temos, nossos conselhos têm, é, é, e isso a gente vai divulgar de uma maneira sistemática. A gente tava, outro dia eu estava combinando com o pessoal é, da, da, da, da Brapef. a gente precisa começar a levantar tudo, tudo o que tem de produção e começar a dizer assim, gente, agora é a hora da gente é, é, é, é, dobrar, né? dobrar esse... Né? É, é, é mudar a chave, mudar a fase é, e isto e isto tá é a oportunidade que nós temos agora. Então assim, transformar essas muitas experiências exitosas, interessantíssimas, ricas, múltiplas, né? Porque não é sempre a mesma solução, uhum. né? Mas ela tem princípios essa solução. Certamente um desses princípios é olhar o conjunto de relações, é olhar a comunidade, olhar as famílias, olhar esses determinantes como a questão racial, né? Que produzem muitas vezes impedimentos e que que e acontecem fora pela história que vem das pessoas mas acontece lá dentro né porque muitas vezes esses fatores como a questão de classe a pobreza e a questão da racialidade se transformam em processo de humilhação daquele sujeito e aí você não fica no lugar onde você não sente bem certo né ninguém fica ninguém aguenta viver exatamente Vão, vão ficando aqueles que, os sobreviventes, e, e muitas vezes isso, assim, é, ficando para ter uma escolaridade necessária, mas não necessariamente incorporando é, o que a educação de fato pode fazer do ponto de vista da formação, da consciência, né, da cidadania. Então, acho que tem, tem aí tarefas gigantescas para a gente pensar. Eu acho que, mais uma vez, lembrar do modo como a inserção foi feita, é, de que é um profissional na rede significa que a gente vai poder, eu acho que nesse sentido também, incidir na formulação muito diretamente, de algumas ações para a dinâmica escolar de um modo geral do município, que talvez a gente não tivesse se a gente tivesse uma exceção individualizada em cada escola. Óbvio que seriam mais profissionais envolvidos na dinâmica. Por outro lado, a tendência a chegar à a, a, a demanda desse modo fragmentado, individualizante, como cuidado de casos, né, do fulano, dos clãs, dos clano, seria maior, eu suponho, se a gente tivesse né, em cada escola, individualmente, do que será tendo um profissional de referência na rede, para ajudar a pensar, projeto pedagógico, para ajudar a pensar a dinâmica escolar, a cara dessa educação. E vamos conquistar e, e quais são os temas que precisam, hoje, já tem... Já tem a garantia de algumas discussões sobre diversidade importantes, que, que muitas vezes não tem quem trate na escola, né, na dinâmica escolar. Sobre sexualidade. Então, acho que né, sobre juventude isso sobre o próprio racismo, enfim, alguns temas que, são, que, se, que deveriam ser transversalizados. A, a, o estudo da cultura africana e da história da África, que é uma lei que pegou pouquíssimo na educação brasileira. É responsabilidade nossa tocar nisso. Né? Então, acho que a gente... Alguém pergunta aí também que tipo de trabalho a gente vai fazer. Eu acho que essa inserção, o modo como a lei nos colocou, vai facilitar com que a gente seja esse sujeito que contribui na formulação e incide na, na, na, no processo, diretamente incide, na no né? modo como alguns é, temas estarão é, presentes é, na dinâmica é, é escolar. É. É, eu estava pensando penso, só, só, ah, vamos lá te rapidinho assim, é, é, é, tem um debate que está muito presente que é a questão das pessoas com deficiência e a presença na escola, escola inclusiva e também a nossa a nossa profissão, a nossa ciência tem bastante para dizer sobre isso. Muita produção. Tem tem muita produção sobre isso, tem muita intervenção sobre isso. E é, eu acho que vai ser uma contribuição importante. E, e, inclusive agora, que a gente tem caminhado e tem visto retrocessos nessa política, inclusive com a reintrodução da assim como tem na saúde, a, a reintrodução da lógica manicomial, assim como tem na, na, na, na, na assistência social, a lógica... É, é, do, do apadrinhamento e do, do assistencialismo sendo reintroduzido através de uma série de mecanismos. Nós temos na educação a lógica e na educação especial a lógica da especialização, a lógica a, a, do espaço segregado também né, na, no, no processo. Então a gente entra num momento importante e acho que esse é uma é uma das talvez seja uma das chaves, uma das portas de entrada é, impor, bastante importantes para a gente, inclusive é, é, é, porque eu tenho a impressão que a nossa presença será sempre uma presença articuladora de trazer para dentro da escola a sociedade. né, Fazendo esse diálogo, é, intensificando esse diálogo constante. É é, e aí também. um tema como esse da educação especial ele realmente vai É, ele é fundamental vai isso que vocês estão trazendo. né, Porque... Eu penso que a inserção de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, vai se somar a profissionais que já estão lá, muitos com essa perspectiva também, né, para que a gente tenha o espaço da escola e da educação como um espaço de liberdade, como um espaço da emancipação, da alegria, do afeto... Né, o espaço do sonhar, né, do criar sonhos, realizar sonhos, né, que não seja o espaço do medo, o espaço da discriminação, né, que não seja o espaço da segregação, né, e que a gente possa fazer com que os estudantes ali compreendam que eles são sujeitos sim da sua vida, que eles são sujeitos do seu destino e têm condições né, de ter um projeto de vida, de viver como eles desejarem. Né, que escola, a gente né? possa contribuir na construção de uma sociedade que permita isso. Porque a gente sabe que todas as questões que a gente está falando aqui né, elas se realizam cotidianamente nas escolas, mas também no conjunto da sociedade. Né, e a gente precisa que esse espaço das escola seja um fomentador de outras relações sociais, de outras relações entre esses sujeitos, né, que eles levem do aprendizado na escola também para as suas famílias, para os outros locais né, do esporte, do lazer, onde a gente quer que também se insiram, né, eu acho que a gente falava da assistência, da previdência, mas o esporte, o lazer, essa articulação também é fundamental né, para a gente Tenha uma escola que seja sinônimo de vida, né? de vivacidade, da concretização de sonhos, de direitos. Né? E não como, infelizmente, é, é, tem se repetido é, é, a, a, o medo, né? como a gente vê na sociedade. Então, Helene, você está trazendo a questão, né? sua fala tão, tão viva, né? a, a forma como você está... É, destacando a nossa presença para este lugar porque é este lugar que queremos construir junto com a equipe da escola mas quando a gente fala da escola do sistema a gente tem que lembrar de dos demais segmentos que compõem essa essa instituição né nós temos aí o grupo de professores o quanto podemos fazer no processo de formação no trabalho na qualificação na formação continuada com os professores Outro item a questão também do adoecimento. Nós temos um índice alto de adoecimento dos professores, do grupo magistério, dos funcionários administrativos. Olha, veja, né, a escola, são alunos, professores, famí as famílias. Olha essa articulação, escola e família, grupo administrativo, gestão escolar, o trabalho próximo a quem faz a direção, a administração, a secretaria, a parte documental da escola, enfim. Né? Se a escola que queremos é essa escola que cumpre o seu papel social, que, é, que, é, que ela seja, seja vista por inteiro na sua comunidade, é, destacando famílias e todos os demais segmentos que constroem no dia a dia essa escola. Então, é para este grupo... É para este sistema, é para este lugar e para essas pessoas é, que nós estamos nos posicionando no âmbito do nosso trabalho, da nossa atuação. Lembrando de novo, né, para quem está nos acompanhando, aumentar a nossa audiência, compartilhando... É, e, e logo após a transmissão vai estar também é, gravado, vai ter um vídeo dessa, dessa nossa desse nosso diálogo no Youtube, tanto do Conselho Federal de Psicologia, quanto do Serviço Social. Isso mesmo. E tem aí outras questões que a gente precisa também tratar, acho que é, do ponto de vista das experiências que já... Já existem e com as quais a gente tem bastante a aprender. No caso do Serviço Social, eu não sei se, se da psicologia também, mas no caso do Serviço Social, a gente tem uma inserção grande depois da última expansão que houve da rede é, de ensino dos institutos federais. Nós temos um, né, uma inserção bastante consolidada já na rede do, dos institutos federais, é, que são. É uma rede pública de ensino e que tem lá trabalhos relacionados à assistência estudantil é muito interessantes. A gente teve no ano passado um seminário sobre assistência estudantil. Temos o um diálogo aí com essas essas instâncias é, de gestão e de incidência sobre, em relação à política nacional de assistência estudantil, que podemos também capilarizar. Né, para ir construindo essas referências de atuação profissional para esse futuro breve que nos espera. Mas eu acho que, repito, a nossa grande preocupação hoje do ponto de vista da direção das entidades precisa ser e será... Né, a luta para que essa lei de fato sim, seja implementada então chamar novamente a atenção de que é necessário que a, não só a direção das entidades dos conselhos federal e regionais se envolvam, mas também os profissionais na base nos estados, como a Eleni já falava aqui, para que a gente amplie no que vem a gente tem eleições municipais é um momento de colocar certos projetos para debater né, então a gente tem aí sim uma longa trajetória de, de percurso a fazer para que essa lei de fato se implemente, simplesmente do modo como nós, nós estamos é, defendendo que ela seja implementada com essa característica da crítica, da formação de um sujeito crítico para continuar lutando pelos direitos. Porque, por exemplo, o que foi né, a aprovação da contra-reforma é, da previdência acontecer do modo lastimável como aconteceu. Muitas gerações não sabem sequer o que, que significa ter direito à previdência social no futuro, porque são gerações e gerações e palperizadas e deterioradas dos seus direitos mais elementares. Então, a realidade dessa falta de, de compreensão sobre o que, sobre por que lutar, por exemplo, por uma previdência de financiamento solidarizado e não securitizado, né, individualizado. É muito difícil fazer certos debates hoje com a população brasileira, porque tem uns, tem gerações e gerações que não sabem, não têm acesso a nada disso. Então, essas realidades mudam também pela educação. A gente precisa fazer da educação uma ferramenta para que no futuro a gente não vê, porque fizeram e estão anunciando no futuro breve novas reformas, nunca é suficiente então acho que a gente precisa de uma geração aí que venha com mais força, mais força crítica mais força na compreensão do que significa estar organizado e para isso, isso esse movimento tem que começar agora, para ah. que a gente consiga implementar a lei do modo como a gente conquistou e você, tem um, você traz você traz uma coisa interessante e eu queria reforçar no seguinte sentido. É, a escola, ela traz a boa pedagogia, ela traz a reflexão a partir do que a pessoa vive, vivenciou, mas ela coteja isso, ela ela, né, Ela né? tensiona isso com a história, com a memória. É, então, assim, quantas pessoas, já, já por exemplo, eu que já estou um pouquinho mais, mais de idade, né? quase 60 anos, lembro em casa do debate... É, da previdência, por exemplo que era a troca da estabilidade pelo fundo de garantia né? pela indenização, então as pessoas é, optavam pela indenização optavam pela indenização e perdiam a estabilidade, então esse foi o debate em casa né? o que se faz com o dinheiro da indenização nós estamos falando de 68, por aí 69 né? é, é, veja, isso está na minha memória mas que não está na memória de quem não passou por isso, talvez não tenha tido numa família nunca que tenha alguém que tenha nenhum emprego formal então, como é que você vai defender regras do emprego formal, é, às vezes, é, é, pessoas que não tiveram na sua experiência ninguém, né? às vezes, na própria família, ninguém com, com emprego formal. Por isso que a escola sempre traz a reflexão dessa vivência, mas traz a história e traz a memória, traz os conceitos, né? traz a teoria, né? traz o conhecimento acumulado. É, e é essa é essa escola que é realmente a escola que, que a gente precisa recriar, exatamente. Acho que a gente precisa... É, é, e ela e ela e ela e ela ela ainda vive, mas ela ela vive nos nos, nos, nos interstícios, né? Ela ela vive né, nessas experiências. Ela vive nessa experiência do menino que faz o hip hop, né? E que aí alguém que que às vezes o professor mal conseguia reconhecer um alfabetizado, é em pouco tempo um poeta, né? Então é, é, é essa, essa essa essa essa essa essa dinâmica, né? Que é que é que é fundamental eu acho que a gente está entrando nesse processo e entramos, né? E, e nós estamos dizendo para a sociedade, nós convencemos a sociedade, convencemos é, os deputados a aprovarem Bem, os a lei. Parlamentares. Né? E agora a gente precisa, agora é, e a gente diz assim, olha, nós temos o que dizer, nós temos o que o que fazer, né? Nós temos o que praticar nesse processo, mas certamente ao entrarmos Vai nos impor novos desafios né? vai, vai, A realidade vai nos trazer Eu acho que essa é a grande É, é, é o nosso, é nosso compromisso É o compromisso das nossas entidades que as nossas entidades também trabalham com isso né? de, de, de, de ser um pouco memória Ser um pouco história também é, Para não deixar só que as Experiências pessoais Contem, conta a experiência pessoal Mas conta esse este conhecimento Acumulado e a gente vai Trabalhar muito fortemente para que isso é, seja socializado. Né? Tem, em três minutos, ou daqui a pouco já, a gente vai chamar um vídeo. Agora, um vídeo com depoimento de algumas lideranças, trabalhadores, estudantes que participaram das mobilizações pela derrubada do veto, vai entrar aí agora. A gente encerra isso. É o vídeo? É isso? Estamos muito felizes um momento histórico para a psicologia e para o serviço social. Conseguimos Bom, mas... todos derrubar o veto 37 2019. Estamos hoje aqui comemorando né, a inserção do psicólogo na educação básica através da PL que acabou de ser aprovada. Que anos aí de luta e agora a gente consegue essa inclusão do psicólogo na educação básica. Temos muito a contribuir nessa área e vamos chegar para somar. É, podemos atuar como, por exemplo, no projeto político-pedagógico na orientação profissional. Na prevenção da violência, mediações nas escolas, relação professor e aluno, na desigualdade, diálogo entre família e comunidade, na formação continuada, na inclusão e muito mais. Projeto de lei que amplia a intervenção do psicólogo e do assistente social no campo da educação. Essa foi uma vitória muito grande, ela precisa ser comemorada, mas a gente também precisa estar atento no processo de regulamentação dessa lei. Isso é algo que vai trazer muitos benefícios para todas as pessoas que precisam desses serviços e que têm dificuldades em Para nós é uma luta de quase 20 anos e que nós tivemos ontem é, efetivada essa possibilidade. Nós entendemos que esse é o momento histórico onde nós vimos, né, trabalhando em prol de uma psicologia escolar crítica que analisa o contexto que produz as nossas crianças, o no nosso processo de e que produz a sociedade da forma que está sendo colocada. Essa é uma vitória para a nossa categoria, uma vitória para a educação brasileira. Uh, e agora uh, estivemos todos nós, todos os CRPs, CRPRS, junto com o Conselho Federal, pressionando, conversando com, com os deputados para conseguir apoio para o trabalho É a psicologia fazendo seu movimento social né, para a categoria. Essa derrubada é fruto de um grande movimento de articulação do Sistema Conselhos, especialmente dos conselhos regionais, que dialogaram com cada parlamentar da base, cada liderança partidária, para que esse veto fosse, enfim, derrubado e o Projeto 388 de 2000 fosse aprovado, tanto no Congresso Nacional e para sua implementação de forma definitiva. Muito feliz com a possibilidade da entrada do psicólogo e do assistente social nas escolas, que bom que a sociedade brasileira e o conjunto dos deputados entenderam a importância de se acompanhar uma criança desde o início, no seu desenvolvimento, o seu adolescente, onde a gente promova a diversidade, que a gente entenda o país que a gente tem e os profissionais com essa entrada na escola vão ajudar cada vez mais a sociedade brasileira. conquista da categoria, dos psicólogos, dos assistentes sociais, da educação da sociedade. É um imenso prazer ter participado dessa conquista na mobilização da derrubada do veto 37. E agora sim, a garantia de nossa inserção junto com os assistentes sociais nas redes públicas de ensino na educação básica. Mais do que a nossa inserção nesse mercado de trabalho, a gente comemora também a importância da nossa militância, da nossa união e da nossa resistência. Está de parabéns o serviço social, tá de parabéns a psicologia brasileira. E é com muito orgulho e alegria que nós recebemos a notícia da derrubada do veto presidencial 37, através do qual o governo federal tentou limar a presença, a escuta específica, o trabalho qualificado da psicóloga, do psicólogo, da e do assistente social, no contexto da rede pública de ensino brasileira. Esse projeto prevê... A contratação de serviço de psicólogas e psicólogos, bem como de assistentes sociais, pelas redes públicas de ensino. Com a derrubada desse veto, eh, se anuncia a possibilidade de contratação desses profissionais. e Esperamos que tudo vá muito bem nesse sentido. Estamos na FNSJ, Universidade Federal de São João do Rei, comemorando a aprovação definitiva do projeto de lei 3.882 2000 que institui serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica do país. E para encerrar. educação se, educação se. Sejam bem-vindos a turma de pedagogia. Espera vocês. Vamos tomar. Quero agradecer a todas e todos e direta ou indiretamente contribuíram para que pudéssemos chegar a essa conquista. A Câmara derrubou um o veto, teremos psicólogos e psicólogos assistentes sociais no sistema público de educação. A educação é a nossa maior política pública. Ainda temos muitos desafios para a implementação dessa lei, sendo necessário investimentos e propostas de trabalho com a perspectiva da educação inclusiva. É importante a gente ressaltar a luta de quase duas décadas, né? Então, desde 2000, a psicologia, os conselhos regionais de psicologia, vem lutando aí para que realmente essa lei fosse aprovada. Então, é uma vitória tremenda. É, então que bom ouvir né? ver o depoimento de tantas pessoas que de uma forma ou de outra é, estiveram presentes neste grande envolvimento e para fazer um encerramento desta atividade eu quero falar para você psicólogo psicóloga assistente social de todo o país agradecer às entidades da psicologia e do serviço social que esteve é, em todo momento, é, participando deste, de toda essa mobilização que resultou nessa grande vitória. Mas a luta não para. Né? É importante lembrar a importância de continuarmos a mobilização agora para uma outra etapa. Outras etapas. Agora, no processo de regulamentação, e que essa regulamentação, como dizem as colegas, não vai acontecer é, se não tiver também a participação da base, dos regionais, dos conselhos é, regionais, dos conselhos federais, as entidades da psicologia e do serviço social. E é nesse sentido que eu quero deixar aqui a minha fala de encerramento. Que parabéns a todos nós, mas vamos continuar a mobilização. Temos muito pela frente ainda. Um grande abraço a todos. É muito bom assistir a esse vídeo, né? finalizar esse bate-papo nosso com um vídeo que traz os depoimentos de grandes companheiros e companheiras que tiveram nas mobilizações, que assistiram né? aquele momento de derrubada do veto tão esperado, né? e fazer um chamado para que a gente siga nessa luta, para que a gente siga buscando né? implementar essa lei que vai permitir né, inserção de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas nas redes públicas de educação básica e que a gente sempre some essa luta a diversas outras. Né? Não há direito que se concretize na sua totalidade, enquanto temos outros negados. Então, que seja também uma luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, que seja uma luta para que possamos retomar um sistema de proteção social com direito à previdência, que tenhamos um financiamento efetivo da política de assistência social, que possamos revogar né, as leis que privatizam a saúde pública, né, e seguir juntos na defesa de uma sociedade mais justa do que essa, livre de desigualdade social. É, a gente também queria reforçar a importância dessa conquista nesse momento de finalizar a nossa atividade aqui, principalmente dizendo o quanto ela é importante num momento em que nós temos um, um, uma conjuntura que coloca a educação no centro, só que num sentido totalmente oposto ao que a gente quer construir. Não é por acaso que os, o governo federal tem tentado militarizar as escolas, tem feito da educação palco de disputa ideológica forte, dito que a gente faz doutrinação, que, prof, que tem que ter canal de denúncia para professor, a gente quer dizer que o nosso compromisso com a aprovação dessa lei é de fazer o oposto a tudo isso. A gente não vai compactuar com esse, essa proposta de educação que está colocada aí, assistentes sociais e psicólogos serão sujeitos importantes na luta para que a gente retome a educação freireana, a educação que faz as pessoas pensarem. É, e isso, é, isso é que é importante para o país e não é por acaso que se quer hoje fazer exatamente o contrário. Então, a gente está comprometido é, com a educação crítica, emancipatória, criativa e viva, e, enfim. É, com essa a, a cara que a gente vai dar para nossa atuação no futuro breve dentro da rede é, de ensino pública Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema e continuando a conversar certamente aí durante esse um ano que a gente tem para fazer muita coisa para fazer essa lei de verdade acontecer nos municípios e estados. A gente espera que vocês todos estejam, é, tenham gostado da nossa primeira conversa aqui sobre esse tema. Muitas outras acontecerão, com certeza, ao longo desse próximo período que se aproxima. E vamos continuar é, a luta, porque a única luta que a gente perde é aquela que a gente não luta. Luta perdida não existe. Está aí a conquista que a gente obteve para mostrar que isso pode ser alterado e essa realidade a gente vai mudar com certeza. De maneira... É emocionada, né, com muita com muita disposição a seguir lutando, queria dizer que a nossa luta fez a lei, né, e a nossa e a nossa união seguirá uh, aumentando essas conquistas tão importantes para nossas profissões, é, para colocá-las de, de novo, né, mais uma vez inseridas em políticas públicas, que é, digamos assim, são as águas em que a gente navega melhor, né? Quanto mais políticas públicas, mais mais mais mais importante mais a gente gosta, a gente gosta da sociedade, a gente gosta de gente, a gente gosta de povo e a gente gosta de políticas públicas, a gente gosta de direitos. Eu acho que isso é muito fundamental. E eu queria terminar aqui com um gesto simbólico, que a gente a gente pudesse se dar as mãos.